Não, tu vai me fazer parar pra frente só pra eu ficar Nossa <risos> Passou 10 segundos e já tô tá... Ah não, ah, véi velho. Como que é possível isso, velho? Ah não <risos> Agora você não sai, Matheus é, Não, sai <risos> eu Tirei minha roupa sem assim, querer Não vou recansar aqui, né Desgraça! Mas os Mas eu. Mano! Vai. Tá, fica certinho. Ah. Aí. Três, dois, um. Vai. É é tá né? certinho. Vai, travou, travou tudo. Nossa ah não! Ah, véi. Eu véio. sabia que você ele. É porque tipo, eu falei, ele vai continuar. Aí ele parou bem na hora que eu fui passar. Oh! Nossa! Senhor. Que isso, velho! Eu também não sei. No que, que eu bati? Eu nem vi no que eu, achei, que eu bati. Isso aqui é um minuto, véi. A gente não deu um minuto. É um minuto, mano. Eu resolvi que já Não me Olha o Drift Se o Vini ele surge do nada né velho Oxe, tô seguindo o Thiago aí Eu podia tirá-lo pra tomar a polícia <risos> Meu Deus do céu Muito bom, mas finalmente funcionou essa merda. É. Nossa, Nossa. Nossa. Oh. Não vi a cor. Né? <risos> Matheus, não é tá louco nos 360 sincronizados, hein? <risos> Brake check, né, Mladoninho? Meu velho. É. Já tá feito bonito, não tinha fazer nada. <risos> Mas olha o filminho por parada. Que que que isso? Como, velho? Esse carro, ele, ele, ele bate e sobe, velho. A situação é do, do, Ma do Matheus tá meio lastimável, né, velho? <risos> Nossa, <risos> Deus. Deus. <risos> Nossa, cara Bora pegar o Mateus. bora pegar o Matheus Não Nossa, o Thiago como é que vem, velho? Do nada ele aparece. Nossa, o pesado. Mato! Mato! <risos> Meu Deus. Como que não bateu? Minha comida chegou, né? Só largou, cara. <risos> Só para Caramba, o carro do Matheus pegando fogo sozinho Falha mecânica The Dark Shelby matou o Matheus Falha mecânica <risos> Mano O Vinicius me rodou com a moto <risos> Pega um é muito babaca, Ai, velho.